Joana, faz meses que eu não tenho notícia nenhuma dela. Olha, eu vou. é lógico que algumas regiões do país vão ficar com a programação local amanhã. Para vocês, a continuação desse caso. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Rio de Janeiro. A partir de agora, as principais notícias do nosso estado. Você fica com o Hernani até a chegada de mais um capítulo da novela Terra Prometida. Então vem, vem. Vem comigo, Rio! E hoje o nosso Cidade Alerta Rio começa com os desdobramentos da Operação Furna da Onça, realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Me dá imagens ao vivo do helicóptero da Record TV, nossa equipe aérea sobrevoando a cadeia pública de Benfica na Zona Norte. Ali, ó, no pátio do presídio, o ônibus que levou os 22 detidos neste trabalho de combate à corrupção, para o presídio, para a cadeia pública de Benfica. Foram presos nessa operação dez deputados estaduais um deputado federal eleito e 11 funcionários públicos. Na direita, imagens ao vivo. Na esquerda, as cenas que foram gravadas ao longo de todo o dia pelas equipes da Record TV. Nossos jornalistas acompanharam desde as primeiras horas os passos da Polícia Federal e também de integrantes do Ministério Público Federal. E a notícia de momento está na tela para você. Um procurador da República afirma a alergi não pode soltar...